Mas o que é o salto quântico? Salto quântico é mudança de estado brusca de um sistema corpuscular. O sistema passa de um estado a outro, saltando estados intermediários. O efeito desta mudança no estado no plano espiritual pode se fazer no nível espacial vibratório com deslocamento do sistema para planos diferenciados de um plano para o futuro ou para níveis passados, uma vez que se canalizem as energias necessárias ao mundo espiritual juntamente com o comando de solicitação. Do mesmo modo, a mudança de estado se pode fazer na dimensão temporal, que no mundo espiritual tem um significado totalmente diferente do mundo material já que o tempo, como entendemos, lá não existe. O passado e o presente subsistem simultaneamente separados, tão somente por estados vibratórios distintos. Daí pode ocorrer o deslocamento de um para os outros mediante pulsos de energia adequadamente conduzidos pelas entidades do bem, que os recebem no mundo material de formas já relatadas. O salto quântico também pode ser entendido como a mudança de órbita dos elétrons, que quando recebem energia saltam para a órbita imediatamente mais externa e quando necessariamente retornam à sua órbita original, emite a energia recebida na forma de fótons, luz, energia radiante, energia eletromagnética, etc., dependendo da substância emissora. Portanto, o uso das cores na técnica pométrica por meio de energia fotônica devidamente modulada às cores necessárias, a despolarização dos estímulos da memória pela aplicação de energias magnéticas anulando os registros dos bancos da memória, a dialimetria como também tratamento do corpo etérico por meio da redução da coesão intermolecular osmótica passando pela mente do operador, assim como praticamente todas as demais técnicas e procedimentos da apometria estão vinculados aos fenômenos estudados na física quântica. Mas como? Pela emissão de energia, a partir dos organismos dos médios e do dirigente, que recebendo a energia cósmica a qual altera as órbitas de seus elétrons que, ao retornarem, emitem energia modulada pela mente aos fins específicos, e somando as suas próprias energias vitais, remetem ao mundo espiritual um caudal de forças físicas e mentais de incomensurável valor. Não nos é possível medir a realidade dos efeitos destas energias no mundo maior, cuja constituição, sendo totalmente mental e energética, escapa dos limites de nossa percepção material. Somente sabemos da eficiência de sua atuação através dos médios nas suas diversas manifestações de intermediação entre os dois mundos.